Eu acho que isso acontece porque há é superfaturamento na licitação e propina. Então é feito com má qualidade. É feito de qualquer jeito. Né? O governo paga, mas o material não é bom. O negócio acaba desmoronando. Né? Não adianta tentar pagar que alguém levou propina para fazer a obra. Desbarrancou porque foi mal feito. Se é bem feito, não desbarranca. Entendeu? Não existe outro motivo. É isso. A gente é do povo, tá aqui nas ruas, no dia a dia, a gente não é trouxa. Tá sabendo, o pessoal tá pagando mais caro do que o mais barato, porque alguma coisa tem de errado nisso. Entendeu? Então o negócio caiu. Caiu porque fizeram porcaria. Pegaram o um dinheirão e falaram, faz qualquer coisa e joga aí que ninguém tá nem aí mesmo. É assim que funciona o governo brasileiro. aos trancos e barrancos.